Fala pessoal, beleza? Franz Rezende de novo, Dama 4 com o Davi César Pessoal, estamos começando a garagem Aqui é a garagem E ela foi fe... vai ser feita por último Só que é um alinhamento que pega da garagem Entrando na sala E vai sair lá na área de fasqueira onde é o Davi tal, tá vendo? Essa linha aqui ela vai cruzar de fora a fora Então o que, que a gente fez? Quando a gente tirou o esquadro da sala A gente já tirou o esquadro Levando em consideração essa parede aqui ó, Que é a parede da entrada da casa Aqui é a porta da entrada, tá? a gente levou em consideração essa parede. O alinhamento tem que sair aqui exatamente onde está essa linha. Vou mostrar para vocês. Ó. Essa linha do esquadro aqui, pessoal, ela corre aqui na garagem, dentro da sala, até sair na área de rasqueira. Então quando a gente fez o alinhamento da sala, a gente já esticou essa linha, fez a sala, fez a área de rasqueira e agora a gente vai começar aqui de novo. Para começar aqui, o que, que a gente precisa? A gente precisa dessa linha aqui, que é a linha desse pilar aqui de cima. Vocês estão vendo aqui, ó Então ali a soleira morre exatamente lá Tem que esticar uma linha aqui Cruzar com essa linha que vem da sala para você poder achar isso aqui Que é o esquadro, galera ó. Isso aqui é o esquadro do ambiente ó. E qual que é o B.O. aqui, Davi? Como essa parede aqui tá fora Como essa parede da garagem aqui tá fora O que, que a gente fez? Cruzou as linhas E agora o Davi vai ajustar as peças Desse recorte aqui, ó essa peça aqui parece inteira Mas na verdade a gente vai ter que tirar um pedaço dela No pé da parede lá Porque ela está fora de esquadra Aqui essa parede está tá fechando Então aqui o piso começa um pouco menor E aqui ele chega praticamente inteiro Para seguir o mesmo alinhamento aqui ó Cruzar sempre o esquadro Garagem pessoal Já mostrei vários vídeos de garagem para vocês Garagem tem um macete, tem uma manha Para você pôr no esquadro A entrada aqui não tem... É um vão livre, aberto, ó, tá vendo? Ó, o que manda? O que manda é, a, é, a, é a, a viga lá em cima, ó, tá vendo? Essa viga aqui, ó. Essa viga aqui, geralmente, embaixo dessa viga vai ter uma soleira. Que é exatamente a soleira da entrada da garagem. Então, quando vai fazer o esquadro, você tem que levar em consideração que a tua parede principal, na verdade, é a viga de cima, que vai virar a sua soleira embaixo, cruzando com, com outra linha para fazer o seu esquadro. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou lá, ó. ó a ponta de cá, com a ponta de lá, jogou pro chão, esticou uma linha. Esticou uma linha. Tem uma linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, ela representa exatamente aquela viga lá em cima. Você cruzou essa linha da viga com a linha do alinhamento da sala, aí o piso fica exatamente dentro do esquadro. É exatamente aqui, ó. Dentro do esquadro, bonitinho. Agora só o Davi César chegar o aço aqui e pôr na máquina. Beleza? É isso pessoal, para não fugir, tira 10, 15 minutinhos do seu tempo, estica as linhas, confere, estica de novo, confere de novo, para ter certeza, confere mais uma vez para não dar erro. Aí depois que tiver tudo alinhado, tudo esquadrejado, aí você solta, você faz a massa e solta o piso. Preparação. É, planejamento e preparação do ambiente pessoal é o que faz o negócio ficar zero, beleza? Não adianta sair fazendo massa e soltando o piso de qualquer jeito, não. Tem que tirar um tempo, esquadrejar, alinhar, ver os recortes que o Davi está fazendo agora. Vai conferir o tamanho dos recortes que vai dar em cada ambiente aqui agora pra gente poder definir, beleza? É isso. Esse é o serviço que tem que ser feito, beleza pessoal? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe os seus comentários, novos comentários, estão novos vídeos. E já sabe. Quer fazer o que o mestre ali faz? Ó. Entra aqui embaixo, ó. Entra aqui embaixo. Curso Rasolejista vai te ensinar a fazer tudo que você precisa de acabamento.